Abriu a perna, vai flexionar um pouquinho, desceu, encostou, a mão esquerda fica no chão, eu giro meu tronco olhando para cima, mão direita, subo, desço, esquerda, subo, desço, direita, é normal sentir uma dor e uma pressão nas costas, é isso que eu quero que vocês sintam, tá bom? Vamos lá então, prepara, 3, 15, 15 para cada lado, 3, 2, 1, vamos embora, vai! Isso, cada um contando o seu. Isso desce. Isso sobe. Perfeito. Gira o tronco. Quando descer, gira o tronco olhando pra mão que subiu. Vai. Isso. Isso. Bora. Vai. Isso, mais em cima a mão, tá? Não vai para trás não, em cima, na linha do ombro. Vai. Isso aí. Vamos lá. Isso, não vai para trás não. Isso aí. Desce. Sentiu as costas? Pegar? É isso aí. Não. Desce. Desce. Põe a mão no chão. Só sobe um braço. Vai. Isso. Não, não. Aí sobe. Aí depois faz o outro lado. É. É assim. Vambora. Isso. Vai lá. Isso. Sobe. Isso. Agora desce e faz o outro lado. Isso aí. Isso. Bora. Isso, trabalhando bem o corpo hoje.